E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim E então, uh, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a vocês o unboxing do alarme uh, da Digo, o DG Rosa né? Homem System Alarm Bom, uh, antes de iniciar o vídeo né, do unboxing, eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos é, Clicando em gostei, é, comentando e se inscrevendo no canal então, meu muito obrigado, do fundo do coração, né, a todos, principalmente aos 38 inscritos, pelo menos neste momento, uh, do canal, porque sem vocês uh, esse canal não existiria, eu não estaria fazendo esses vídeos, então, muito obrigado e vamos aumentar esse número, né pessoal? Então, divulguem, compartilhem com todas as pessoas possíveis, uh, coloquem seus comentários, eu adoro estar lendo e respondendo os comentários, mas vocês não estão muito participativos, né? Pelo menos por enquanto. Então, dêem sua opinião, vamos fazer um bate-papo. Uh, tem o grupo no Telegram e o chat, que é para onde eu vou divulgar algumas informações. Mas por enquanto não tem ninguém, então não estou colocando nada. Mas quem puder participar, entra lá, vou estar respondendo... Quase que instantaneamente, sempre que possível, né? Manda uma mensagem, a gente conversa, uma conversa tranquila, não precisa ser algo associado ao canal, né? Mas, claro, quanto melhor, quanto mais associado, o conteúdos, o que vocês querem, melhor possível, né? Então vamos lá, o canal é pra vocês. Uh, então, o que vocês precisam é interagir, né? Não é só eu ficar aqui falando, passando as coisas para vocês e não ter o feedback. Então, uh, tem alguns não gosteis num vídeo ali de unboxing da impressora, seis até o momento, uh, três, se não me engano, são do exterior e o resto é brasileiro. Uh, se você não gost... clicou e não gostou, mas está assistindo esse vídeo ou outro, uh, eu peço que então escreva o porquê que você não gostou do vídeo. Uh, não estou mal por as pessoas terem clicado e não gostar, cada um tem a sua opinião. Mas, como o YouTube não tem essa opção de você dizer o porquê que você não gostou de um vídeo, eu peço que quem for para fazer essa prática, né, ou sei lá, coloque nos comentários o que, que achou ruim no vídeo. Ah, foi, faltou isso, ah, não gostei por causa disso, ah, a qualidade da imagem, o jeito que você falou e tal. Ah, a ideia é que vocês interajam com o canal, certo? Então, feedback é muito importante para mim e para o canal poder evoluir. Então é isso pessoal, mas no geral eu só queria agradecer mesmo a todos, tem uma lista ali, eu não consigo ver todos os inscritos, só sei de alguns, porque o pessoal geralmente deixa a inscrição oculta, mas independente de quem for, eu só tenho a agradecer, certo? Então bora lá para o vídeo, um cortezinho aí para a gente trocar de local, e um forte abraço e fiquem com o unboxing, valeu! Então galera, né? estamos de volta aqui agora para fazer o unboxing do alarme É alarme da Digo, o Digo rosa que é home assistem alarm alarme né? e embalagem aqui Antes de abrir, eu quero falar o valor então, eu paguei nele 196,22, né? frete grátis mas se vocês estiverem entrando no... no site do Banggood no dia de hoje Tá 160 com 74, se não me engano, e frete grátis também, no caso da China, né, vindo aqui pro Brasil. Então é isso, eu comprei de lá, levou aproximadamente aí uns 30 dias para chegar, porém deu um rolo no correio, não sei por que motivo, deu duplicação de código, meu código, e foi parar para outra mulher, e eu corri atrás dela e tal, aí consegui encontrar ela, e dou além, assim, por algum motivo, a minha encomenda uma semana depois reapareceu no sistema dos Correios e que estava vindo para entrega para mim. Então, a princípio, né, como desenvolvedor aqui, deu algum problema no banco de dados, mas não posso dizer o que aconteceu, perguntei também, ninguém sabe me informar. Mas não é isso o assunto do vídeo. Então vamos abrir a embalagem aqui, né? vem aqui escrito uh, Securty Alarm System. Né? Uh, valor declarado 13,90 né? A gente sabe que o valor que está aqui não é O código de rastreio, só quem quiser acompanhar E... É isso aí Então deixa eu abrir a embalagem uh, Daí, lembrando que esse vídeo aqui é só um unboxing E o próximo vídeo que eu vou colocar do, do alarme Vai ser a instalação e configuração Certo? Então, Aqui eu vou só demonstrar algumas coisas, ele vem nesse padrãozinho, a né? embalagem preta que a gente faz sem marca e o, o, o espécie de isopor que eu esqueço não, vou cortar a fita aqui, vale lembrar né, agradecendo a todos, eu já fiz isso aí no começo do vídeo mas é, é sem vocês esse canal não existiria, então Quero, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Por enquanto, temos 38 inscritos, mas quanto mais, melhor, né, pessoal? estamos já, já peço agora no começo do vídeo: quem que puder compartilhar. Né? Então, antes de mostrar o conteúdo, a gente tem aqui a caixinha. Né? Digo, DG, Digo, Rosa. É um alarme de GSM e Wi-Fi. Né? Uh... Então aqui o módulo chip ou Wi-Fi. São possíveis conectar 99 dispositivos. Em tese poderia ser mais, mas aqui tem 99. O display colorido e é um display touch. Né? Uh, display touch não, é que ele é controlado por aplicativos. Certo? Então aqui do lado da embalagem a gente tem as especificações. Para mim ficar de ponta cabeça, mas aqui. Uh, 5 volts, corrente contínua a uh, corrente dele de 120mA, em standby ele consome 80 microamperes então consumo baixíssimo. Né? Tem outras especificações aqui, mas não vem o caso. Uh, aqui do outro lado, o tamanho dele, de suporte multilinguagem, porém uh, são apenas três linguagens, inglês, chinês e alemão. Então, não é um vantagem e desvantagens, isso vai ser um review Mas uma desvantagem que a gente encontra aqui é não ter a opção para o nosso idioma, certo? Então, talvez seja possível uma atualização, mas eu acredito que não Aqui tem uma imagenzinha dele e uh, o link para o Facebook e para o site dele, né? Dois QR Codes aqui Embaixo não tem nada Então vamos abrir a caixa a gente encontra o manual, como sempre, manual em inglês, produto importado. É assim que a gente trabalha, certo? Não é difícil ter alguma coisa em português, mas é um bem simples. Eu vou deixar no, na descrição do vídeo, o, tanto o link de download do APK, mas que também tem na Play Store, então também vou deixar lá. E o manual em PDF para quem quiser olhar e aqui atrás está o QR Code para baixar na Play Store ou na, na Apple Store né? no iTunes se você tiver usando o iPhone então aqui está ele certo? bem todo protegidinho bem embalado ele já tem a bateria inclusa, né? a bateria de 3.7V 500mAh Aqui a gente diz né, o modelo, a frequência dele é 473 MHz, Wi-Fi e o serial aqui. Então, linguagem em inglês. Aqui a gente tem então o suporte dele para a parede, que a gente puxa aqui para baixo e retira. Vai ser parafusado depois. Empurra e encaixa. Certo? Então, Display, botão de home, o alto-falante, aqui para o leitor de RFID. Eu vou estar tá mostrando como configurar porque eu tenho alguns cartões aqui e o teclado touch. Né? Então, no vídeo de configuração, eu mostro e a fitinha para a gente tirar a película protetora. Bom, vem um cabo. Um contra é não vem a fonte, então a gente vai ter que usar uma alimentação do celular ou alguma outra saída 5V que a gente encontrar aqui o suporte da parede e o sensor vermelho aqui pra quem já assistiu o unboxing dos 10 sensores e as sementes se não assistiu assista, vou deixar aí no card é os mesmos sensores então uma observação é que eu achei que ele era bem maior mas é Vamos ver a funcionalidade, né? se ele serve, porque o que a gente tem em comum hoje no mercado aqui no Brasil, pelo menos a grande maioria, é do tamanho da mão. Então, isso aqui é bom porque sendo menor ele é mais discreto. O encaixe aqui é bem simples, a gente coloca e empurra para cima. Ele é rugoso, essa parte das, da esfera, o que, digamos, ajuda, porque ele dá mais firmeza para não se mover tão fácil que alguns que a gente encontra aqui no mercado eles são lisos, então tipo qualquer encostadinha ele gira mais facilmente. Temos também uh, quatro buchas e quatro parafusos para fixar o, a central e aqui para fixar o sensor, por né? isso que vem quatro, dois aqui e dois ali. Temos também dois controles, brancos, eu já encomendei um outro preto, não lembro se está vindo ou já está tá perto de chegar. Controles 433 MHz e dois sensores de porta e janela, né? também bem pequeninos. O imã aqui é pesado, é relativamente pesado, não podemos chamar de pesado. Mas também menor que alguns que a gente encontra no mercado. Mas esse é um tamanho mais padronizado. Esse aqui é que realmente é bem pequenininho. E como vocês podem ver, não tem mais nada. Então, do unboxing, é isso aqui pessoal: o sensor, esses dois de, de porta e janela, né? depende de onde quiser usar. Os controles: o cabo, o parafuso aqui. e o nosso querido manual. E tem algumas informações Apesar de estar em inglês é intuitivo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Se já gostou Clique em gostei Adicione os vídeos aos favoritos E se inscreve no canal se ainda não for inscrito O próximo vídeo que eu pretendo estar colocando Se não der hoje ainda Quarta-feira Vai ser o vídeo de instalação dele Configuração dos sensores Junto com aqueles outros 10, mais esse aqui. E esses outros eu já comprei também, mas ainda não chegaram. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.